pouco sobre essa questão do recurso natural. Então, recurso natural é qualquer insumo de que os organismos, as populações e os ecossistemas necessitam para a sua manutenção. Então, é qualquer insumo, certo? Então, os recursos, eles podem ser renováveis, aqueles que depois de serem utilizados ficam disponíveis novamente devido aos ciclos naturais como a água, o ar, a biomassa, etc. E os não renováveis, aqueles que uma vez utilizados não se renovam por meios naturais, que é o caso do, dos combustíveis fósseis, lá, o petróleo, o carvão mineral, enfim, essas coisas. E também não minerais, como o ferro, o calcário, as argilas em geral. Né? Grande parte pode ser reutilizada ou reciclado, mas não pode ser reconstituída. Né? Então, recurso natural eu tenho essas duas vertentes. Segura essa aí, meu. Bom, é necessário que o meio esteja em equilíbrio. Muitas vezes, né, a partir dessa imagem, nos parece impossível. Quer dizer, como que equilibra tantas coisas? Só que se o homem, não super-herói, o homem, né, aqui na figura do goleiro Júlio César, o homem não tivesse impactado tanto esse local o que que aconteceria nós não tínhamos tantas macaquices que isso se tornaria uma situação impossível certo mas não é se não há equilíbrio se não há equilíbrio entre as ações do homem e o ecossistema e o habitat e a ecologia esse meio ambiente, ele fica de forma a transformar também a vida do homem. Veja bem, esse garoto, né, ele está no barco, num ambiente totalmente poluído pelo lixo, né, que foi descartado de forma totalmente errada, coletando aquilo que pode ser vendido para a reciclagem. Então, são, é uma atitude cultural, humana, que faz com que o meio ambiente perca a questão do equilíbrio E é onde nós precisamos prestar muito a atenção Bom, outra coisa, né, quando a gente fala disso, nós estamos falando de poluição Poluição é uma alteração prejudicial à saúde e ao bem-estar do ser humano e de outras espécies que ocorre com as propriedades do meio ambiente, resultado da utilização dos recursos naturais pela população. Os efeitos da poluição podem ser globais, regionais ou localizados. Por exemplo, o efeito estufa e a redução da camada de ozônio, efeitos que trazem um desequilíbrio para o planeta, são exemplos de efeitos globais. Olha só. Presta atenção muitos são os valores que a gente carrega né? que nem nós começamos a falar do indivíduo, quem eu sou, o que eu sou, tal, não sei o que falamos que a psicologia pode ajudar, etc e tal mas muitos dos valores que tem a ver conosco, com aquilo que nós é, nos transformamos quer dizer, se eu bebo uma água contaminada, porque eu a poluí eu também fico contaminado, eu também fico doente então muitas vezes nós somos inconsequentes com aquilo que utilizamos dessa questão do planeta então a poluição é uma forma de degradação prejudicial um outro vídeo que eu gostaria que vocês entendessem e assistissem, é a questão do recurso natural água, onde nós vamos falar sobre o ciclo ecológico, esse ciclo ecológico ele vai trazer como que a água funciona Nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se agotinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam, mais e mais, e assim, nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. As condições do tempo podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, quais captamos água para nosso sustento os veja bem solo permeável vamos chamar a atenção aqui é o seguinte ó, não quero interromper seu cineminha não companheiro mas veja como que nós transformamos nossas cidades nós não queremos mais quintal, nós não queremos mais verde nós queremos cimentar tudo dá trabalho demais, cuidar do canteiro é só asfalto para tudo mantelado. O que, que acontece com esse solo? Com a chuva que cai, ela não alimenta o lençol freático. Então, nós temos que repensar vários conceitos que influenciam a nossa questão do ciclo ecológico e dessa água que cobre todo o planeta. A divisão da água doce é desigual. certo? Vale destacar que o arquífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea do mundo, localiza-se na região centro-leste da américa do sul sendo dois terços da área total pertence ao brasil então esse aqui é o aquífero guarani no entanto se você poluir esse manancial ou proibir que isso é, se renove o que vai acontecer você perde toda essa questão uma questão cultural veja bem outro processo é, que nós temos para falar da água é como que ela forma o rio né? então é, a origem é, desses problemas que envolvem a escassez de água muitas vezes está nesse ciclo, onde transforma em chuva e eu tenho as nascentes e os afluentes que estão poluídos ou sendo drenados para lavouras né? isso tudo influencia a questão da, da bacia hidrográfica né? então, olha só desmatamento, agrotóxico, próximo das nascentes, podem ocasionar o que, nas bacias hidrográficas, é uma poluição, ou seja, o desequilíbrio. Qualidade da água e o uso da água, eu quero dar uma resumida, porque é, esse conteúdo ele vai estar disponível para uma leitura mas adequada para que você entenda todo esse ciclo de água e não fica é, prestando atenção apenas na questão do vídeo. Então, é, disponibilidade de água significa na quantidade. Se eu não gero água a partir de um processo natural, que seja chuva suva, que seja abastecendo o lençol freático, essa água ela acaba. Então é mais uma vez uma falta de preocupação do ser humano com aquilo que vai lhe causar um próprio dano e aí nós temos um grande conceito, o conceito de sustentabilidade. O uso da água é... são vários. Todos esses a gente conhece, com o abastecimento humano, irrigação, energia elétrica e ali vai. Então, é desses usos que nós temos que aprender a ser inteligente. Ó, a palavrinha aqui, ó, qualidade. Ou seja uma qualidade sustentável, eu penso naquilo que eu trabalho como recurso, mas eu, traba, eu penso também de forma um pouco mais globalizada, globalizada, certo? É essa a intenção do ciclo da água, então, falamos sobre a água, falamos sobre o meio ambiente, sobre as correntes, e agora nós vamos falar um pouco sobre o solo, bom, o solo é um pouquinho mais chato do que é a água, certo? Então, mas a ciência define o solo como resultado das mudanças que ocorrem nas rochas. Ou seja, o solo também é produzido pela Terra, seja por uma ação vulcânica, seja por uma decomposição da própria rocha. Né? Então, veja como que essa Terra, esse planeta, né? nós conversamos agora há pouco, no primeiro vídeo, esse planeta Terra, esse pequeno planeta esse pequeno planeta chamado Terra produz todas as coisas necessárias para a vida, inclusive o solo. E ele vai ser mais permeável à água ou menos permeável? Não se irrite, não, se irrite. O solo, ele é 45% elementos minerais, 25% de ar, 25% de água, 5% de matéria orgânica. Essa é a composição do solo. No entanto, o solo também sofre algumas ações humanas, como erosão e poluição do solo. A erosão, quando eu removo uma grande parte desse solo, trabalhando, por exemplo, a questão da monocultura. E eu posso também jogar resíduos, né, como agrotóxicos, transformando esse solo em uma terra imprópria. Né? Vamos ver agora um pouquinho só o que diz sobre falando um pouco sobre o desmatamento para a gente poder compreender um pouco desse meio ambiente. florestas, o sistema global de meio ambiente poderia entrar em colapso colapso silêncio e escuridão veja que todos esses recursos naturais que a terra possui né, começaram a ser transformados a partir da presença da consciência inconsequente do indivíduo a partir do momento que o indivíduo tem essa noção né, de história, passado, presente e futuro muitas vezes quando ele está conquistando o seu presente ele esquece de mani, da manutenção que ele tem que dar para o futuro o próximo elemento é o elemento natural, ar né, que fala sobre a atmosfera para não nos estendermos muito aqui esse gráfico mostra é, o que, que nós temos né, até chegar a, aos níveis que trabalhamos e conhecemos como a atmosfera então, várias coisas ocorrem aqui ó, na troposfera, a questão das chuvas tal, na estratosfera a camada de ozônio né, mesosfera, raios cósmicos termosfera, já estão nas áreas dos satélites tal, e exosfera né, o ônibus espacial, o satélite viajando em, em volta do, do, da Terra toda. Né. O que, que nós temos em relação ao ar é essa manutenção. Se há essa troca né, esse de, de solo, da água né, e do ar, essa troca que mantém em equilíbrio, toda essa estrutura ela fica comprometida a partir do momento em que o homem começa a transformar as cidades em grandes emissores de poluição que se direcionam para esse é, céu. Né? Então, muitos deles conhecidos como o dióxido de carbono e, o dió e os óxidos de enxofre, que reagem com vapor de água, né? transformando e criando aquilo que a gente conhece que é a, a chuva astas. Bom, vamos finalizar um pouco para falar de degradação eu queria é, trazer um pouco sobre essa questão da degradação como garimpo de ouro, mineração da indústria agricultura, grandes usinas hidrelétricas papel e celulose, cana de açúcar siderurgia então tudo isso são atividades com maior potencial de impacto e todas elas geram um tipo de degradação no meio ambiente No início, nós falamos de um processo de evolução Não foi? Então, ó, nós falamos de um processo de evolução, desenvolvimento e dominação Organização, qualidade sucesso No entanto, o que a gente percebe É que esse meio ambiente que envolve todos nós Ele está sujeito a uma ação Nada humana, fantasiosa, porque não dizer nada inteligente do homem impedindo que ele possa ter prosperidade? Essa é a situação atual do meio ambiente, para que a gente possa refletir nesse segundo vídeo. Então, o que, que fica claro aqui? Qualidade, os elementos, né? O ciclo da água, importante do mananci, dos mananciais, da dos lençóis freáticos, a questão do solo, né? A permeabilidade, impermeabilidade, a poluição, os dióxidos. Tudo isso é gera situações que não causam o equilíbrio nesse planeta Terra tão amado. Né? Então, fica a pergunta aí, o que é possível fazer? Até mais, vamos nessa!